Hoje eu vou falar Sobre a grande farsa Que é A terceira guerra mundial Ai cara é tão engraçado É tão engraçado você vai no Twitter E tá nos trending lá World War 3 Não sei o que Cara, isso é claramente, isso é claramente, cara, muito, muito claro, uma estratégia do Trump Cara, o cara tava por um fio, cara, por um fio de ser, de ser tirado do governo. Mas essa estratégia dele foi muito boa, porque todo mundo tava revoltado com ele. Todo mundo tava revoltado com ele. Não só os americanos, Porque especulações são muito fortes contra ele. Sai é do Twitter, velho. Você sabe ficar tweetando? Ô, oh, meu... é louco? Você não tem governo, parece, pra ficar governando, não? Só fica no Twitter? Pô, oh, não vou mostrar meu rosto que eu tenho medo. É... E agora também contra o... o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro tem um filho ladrão, cara. Como é que pode o cara botar um cara ladrão dentro do governo, cara? Como é que pode uma coisa dessa? Não pode isso. E aí, todo mundo botou nesse cara. Mano, o cara é mal ladrão, mano. Pô, mano. Leva aqui, Na Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Porque são caras de, de muita determinação no que eles fazem. E as pessoas podem não entender... As reais intenções deles. E eu também. Confesso que eu não entendo às vezes. Somente quando os caras falam inglês. Inglês meio. Meio. Sei lá. Meio. Diferente. Ou quando o cara fala em. Fala em. em japonês. Pô, não entendo japonês. Eu também não entendo. Coreano. Eu também não entendo. Não entendo russo. Pô, como é que eu vou entender os caras, velho? Pô. Mas. Essa. Essa parte eu entendi. Amigos e minhas amigas, caso você não saiba, eu sou especialista em assuntos políticos e econômicos. Portanto, preste atenção no que eu vou lhe falar, ok? Muito obrigado. Foi claramente igual aquela vez do Osama Bin Laden uma estratégia muito bem planejada é, você pode perceber que, que eles fazem isso exatamente em tempos de, de crise que estão com, com cozinha apertadinho assim ó não entra nem uma agulha cara sabe aquele momento que eles não tem nada e mas eles têm alguma coisa como assim, cara? Que burrice que você falou? Pô, o cara não tem nada, mas tem? Ah, oh, porra, larga de ser burro, cara. Porra, você é muito burro. É aí que entra. Entra a morte de alguns terroristas. Que... Podem não ser terroristas. Às vezes pode ser, que nem dessa vez. Esse cara agora, ele fez muita parada errada aí, cara. E... O Bilal também fez muita coisa errada. Só que o cara não era tão mal assim, não. Como assim? O cara não é tão mal. O cara matou um monte de gente, velho. E o cara não é mal? Pô, tá certo. Pode matar, então. Continua mal. Beleza. É. A mídia. A mídia inventa muita coisa. E às vezes, quem conheceu eles, o povo dele, sabe que eles tinham as razões deles. Sim, um homem muito bom, muito bom. Não sei porque matou um cassinho. Não sei. Salam, salam aleiko. Salam, salam aleiko. Alá, vingará. Alá, vingará. Nosso militar. É, igualmente aos governantes também, eles têm as razões deles. E muitas das vezes, na maioria das vezes, essas razões envolvem a economia. Como dessa vez agora. Totalmente voltada a estratégias políticas e econômicas. O Trump é um cara muito esperto. Yeah, muito... a very wise man. Yeah, let's make America great again. Yeah, yeah. Okay. E com esse boato da terceira guerra mundial, cara, imagina o um tanto de pessoas que não vão ganhar com isso. Ei, hey, eu vou usar aquele curso de daily trading que eu fiz no shopping, de graça agora que é mesmo dessa vez que eu vou ganhar dinheiro com o trading eu vou ganhar demais dinheiro, vou ficar um milionário cara puta que vou pro Bahamas deixa eu baixar aqui Pera, minha internet tá muito lenta imagina o tanto de gente que não vai ganhar com isso cara dá uma olhada na bolsa de valores cara dá só uma olhada Desregulou tudo Tudo, tudo, tudo tudo. É, cara É muito louco isso aí, cara Muito louco E a gente que tá de fora, a gente vê A gente vê tudo A gente vê até melhor que eles, cara A não ser que você seja cegueta Aí você não vai ver Essa é a exata hora para comprar seus dólares bitcoins porque tudo vai despencar e se você for esperto é e se isso realmente importar para você você pode ficar rico agora cara hum. porque desde o dia 2 O dólar perdeu mais de 10% do seu valor aqui no Brasil. É Bitcoin, cara. Bitcoin perdeu 12% do seu valor desde o dia 2. É mentira, é mentira. Não, não compra, não. Compra, não. Não. Deixa que eu compro. Compra, não. Então, sua hora. Se é que se importa. Pra mim não importa. Oh, oh. Oh. O que importa pra mim é apenas a felicidade. O dinheiro não traz felicidade. Você está cansado de ouvir isso. Busque sua paz interior. Busque dentro de você E você será feliz Isso Abra seu terceiro olho E veja Veja O real sentido da vida Meu amigo Ai. A altitude está me matando Esse dinheiro não importa é, meu amigo. Fio, para de fumar maconha, filho! Hã? Oi, mãe. E aí? Eu já vou lá, lá pra casa? Para de fumar maconha, meu filho! Isso não é de Deus! Pare, agora! Minha plantinha tá tão bonitinha. Hum, nossa. Daqui uns um dias vou tirar uma florzinha já. Um aviso. Esse canal... Ele terá a linguagem predominante como inglês. Mas eventualmente, quando eu achar que, que o assunto é de maior interesse dos, dos falantes da língua portuguesa, então eu irei colocar o idioma do, do vídeo em português. Mas a língua predominante será a inglês. É, porque é do meu interesse sim falar para as pessoas de fora, sabe? Porque às vezes o assunto pode ser conhecido de vocês aqui do Brasil ou do Portugal, não sei. E as outras pessoas não, não entenderiam, porque a língua portuguesa não é, não é predominante em muitos lugares. Então eu peço desculpas se se você não estiver compreendendo, mas eu vou colocar legendas em português e assim você poderá me entender, ok? Se inscreva no canal, por favor, compartilhe, é, deixe seu comentário, deixe seu like porque isso é muito importante no começo, como você sabe, é muito difícil fazer um canal crescer no YouTube e eu não sou nenhum especialista, mas eu tô tentando. E eu conto com a sua ajuda. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau. Eita, cadaracola, rapaz. Boa!